da perca foi gigantesca foi de muita gente, né? não só parentes, amigos, conhecidos. Destruiu a cidade né? praticamente, destruiu. Se, se por um, porventura algum dia isso aqui voltar à normalidade de novo, esse sentimento ainda vai existir por muitos anos, ainda. Eu acho que não vai passar. Né? O sentimento dessa perca, dessa forma que houve, é, infelizmente eu te falo, é, infelizmente é ser, ser um dos únicos recursos para a gente, para trabalho, a mineração, queria que tivesse outros se pudesse a gente extinguir isso da fase da Terra, mas a gente sabe que não vai porque é, é necessário essa questão do ferro do mineiro. A gente sabe infelizmente é necessário e destrói tudo, né? Destrói vidas. Infelizmente a classe mais pobre sempre leva a pior, né? Porque os donos, os diretores, não sei, que estão aí moram em outros lugares aí nenhum deles foram afetados. Só a gente mesmo que é, dava o sangue a saúde para tirar o ouro daqui. E nunca foi vir, nunca foi, como é que eu posso falar, é... a gente nunca teve uma recompensa à altura, a não ser poeira o tempo inteiro em nossas casas, o tempo todo, sofrimento com estrada ruim, é... só destruição pra gente, né? o que a gente ganhava era para sobreviver só, mais nada. Enriquecer os diretores cada dia mais ricos, os donos cada dia mais ricos, só comprando e destruindo. Cada um de nós aqui viveu de uma forma Eu tenho um restaurante E eu tinha dois funcionários da Vale Almoçando no restaurante E eles haviam combinado com amigos De almoçarem lá na, no Correio do Feijão Quando eles passaram E viram uma placa de galinhada com piqui Eles não aguentaram e ficaram E nós subimos a notícia através deles O rádio comunicou E isso abalou Todo mundo que estava no restaurante imediatamente né? E a partir daí a gente já começou a mobilizar quem podia ir para o Correio do Feijão, então, a grupo de jipeiros, grupos de motos de trilha, né? motos big trail, que pudessem levar brigadistas, bombeiros, pessoas a locais onde um carro comum não conseguiria chegar. Então, você saber de uma notícia, você vê-la na televisão, é uma coisa. Você vivenciar, você sentir o cheiro da lama, você ver as pessoas, a alegria de tirar pessoas vivas, tirar pessoas é, mortas, então assim, é tudo muito rápido, é tudo, e você como um, um indivíduo ali, você fica impotente, por mais que você ajude, você ainda está achando que está fazendo pouco, então é isso que motiva, eu acho que é isso que faz com que você ligue para um amigo, cara, vem para cá agora, estão precisando de ajuda, né, e todo mundo, a comunidade toda passou por isso.